E aí, beleza? Meu nome é Renan e estamos apresentando Vivendo em São Paulo. No vídeo de hoje falaremos sobre três mitos que a maioria das pessoas tem sobre os paulistanos. Né? Galera, eu sei que vocês perceberam a mudança no cenário, mas é provisório. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Tive um pequeno problema com o anterior, mas em breve voltaremos para lá se tudo correr bem. Bom, galera, o primeiro mito é sobre enriquecer em São Paulo. Galera, isso é bem relativo. Pra ser sincero, é, se você vem abrir uma empresa, né, ou investir em algum negócio próprio, né, é, você tem a possibilidade sim, de ficar rico, mas isso é em qualquer lugar, né. Acontece que aqui em São Paulo tem mais oportunidade, tem mais gente, né, uma megalópole. Agora, se você vem para trabalhar em São Paulo, desculpa, mas eu acho pouco provável que você vai enriquecer, né. Senão o Brasil inteiro já teria vindo pra cá. Né? Não é um segredo, não é uma receita de bolo. Né? Então, infelizmente, eu lamento. Desculpa. Agora, nosso segundo mito sobre os paulistanos é o fato de eles serem viciados em trabalho. Galera, o paulistano não é viciado em trabalho. Né? É que assim, é... você vê muita gente... Andando o tempo todo né, em São Paulo né, Vai para lá, vai pra cá, vai para lá, vai pra cá E então dá a impressão que o paulistano é viciado em trabalho né, Pelo fato de passar muito tempo na rua Mas não é verdade né, Nós passamos muito tempo na rua Mas por uma necessidade de conseguir chegar no nosso emprego né. Se a gente mora perto, tudo bem, é mais tranquilo Agora se a gente mora longe, no nosso emprego, não tem jeito Tem que ficar, pegar trânsito, acaba pegando trânsito né, Tem que pegar no trânsito, não Acaba pegando trânsito mas tem que ir até o trabalho, então dá a impressão que o palestino é viciado no trabalho, mas não é. Nós trabalhamos a carga horária normal aqui no Brasil, né, oito horas de trabalho e uma hora de almoço, com raras exceções, né. Tem sim a galera que trabalha mais tempo, né, você vê muito médico, muito auxiliar de enfermagem, muito enfermeiro, né, muito técnico de radiologia. E é, outros profissionais, né? como empresário, né? ator, cantor, então a galera meio que trabalha mais né? Mas não é uma exceção, não é uma regra né? Então não acreditem quando vocês ouvirem isso, viu? Não é verdade E o nosso terceiro mito é o fato de acharem que a praia dos paulistanos é o shopping Galera, é, tem muita coisa para fazer em São Paulo, tem muita coisa mesmo num próximo vídeo eu vou falar até sobre os eventos que tem aqui em São Paulo. Então é um mito, viu? É, a, praia, não é, a praia aqui não é o um shopping. Né? A gente não tem praia, mas tem muita coisa para se fazer em São Paulo. Né? É até um pouco injusto falar que a nossa praia é o shopping. Né? Então dá a impressão que a gente passa o dia inteiro comprando coisa e quando a gente quer se divertir, o, é, o ideal seria sair e... Comprar coisa no shopping, não é verdade, tem muita coisa para fazer, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, é, deem um like, né, e, bom, coloquem nos comentários, né, se vocês têm alguma, vocês sabem de algum mito aqui sobre São Paulo, né, sobre os paulistanos ou sobre a cidade de São Paulo mesmo, né? E eu irei investigar e falar num próximo vídeo, né, desmistificando São Paulo. Espero que vocês tenham gostado e falou!